Oh um. Retornando a sua casa após um longo dia de trabalho. Foi quando no meio do caminho ele se deparou com algo muito estranho quando já estava a poucos metros de sua casa. Um grupo de pessoas andando em fileira como integrantes de uma seita satânica. Qual seria a explicação para isso? Seria apenas uma procissão? Ou estamos diante de um culto de uma seita feita ao ar livre? Um explorador árabe foi até uma casa abandonada. No local, ele fixou várias câmeras em vários cômodos para investigar os relatos de que uma criatura medonha foi vista vagando no local. Ser humanoide entrar pela janela. exploração em um cemitério britânico, um investigador teve a experiência inesperada que lhe causou um trauma muito grande. Eu, o have do scene Sim, ele contemplou com seus próprios olhos um fantasma o observando de trás do túmulo. Quando ele foi conferir quem estava lá, a entidade já havia sumido. Está fazendo macumba em uma esquina. Logo em seguida, coisas estranhas começaram a acontecer na rua. Observem, um carro simplesmente pegou fogo justamente naquele trecho. Agora vimos uma pessoa correndo enlouquecidamente no meio da rua. O assustador é que um vulto branco surgiu em sua direção. Um espectro fantasmagórico. Número 2 Imagens simplesmente espontosas registrada por um homem em uma praça na Nicarágua. Ele teve a surpresa de registrar uma figura horrenda, uma criatura humanoide bizarra que segundo a postagem seria um duende prematuro. Ao perceber que estava sendo filmado, correu em direção ao cinegrafista Amador e logo deixou o local às pressas. O que seria essa coisa horrorosa? Um duende ou um demônio solitário?